Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós estamos, estaremos estudando a lição de número 11, que tem como tema a visão do templo e o milênio. O textual está no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, está escrito assim, E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Verdade prática, o traje à santidade divina, traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. A leitura bíblica em classe está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, versículos de 1 a 9. E a nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração. Dois, identificar o templo do milênio. Três, relacionar o templo do milênio com a santidade e a glória. Professor Joás, comigo mais uma vez, nós estamos numa lição muito complexa, quando nós falamos da a lição anterior, falamos da restauração nacional e espiritual, e agora Ezequiel remonta, ou ele relembra, Deus dá a ele uma nova visão, e ele relembra uma visão que nós já estudamos na lição de número 4, é, nós estamos falando aqui da, desse novo templo, do tempo do milênio, é uma lição muito complexa, que tem muita coisa nas, na internet aí, é, diversificada e que traz muita confusão se não for bem esclarecida. É a nossa função aqui hoje, né? Sim, é uma, uma lição complexa porque trata de um assunto controverso né? no meio teológico. É, trata especificamente do milênio e ele vai dar detalhes aí do templo dessa época né? é, e a profecia você vê que desde o capítulo 40, né, que Ezequiel vem falando de uma restauração nacional, espiritual, né, de Israel. E agora, na altura do capítulo 43, aí ele vai falar do, desse templo, né, lá do final dos tempos, é, dessa última casa, né, que, de acordo com Ageu, né, teria a glória maior do que a, a da primeira, é, é, que é, é tomado até por muitos como a segunda casa, né, mas Ageu fala de uma última casa. Né, então, é, isso aponta para o fim também. Né, apontava para Zorobabel, mas apontava para o fim também. E Ezequiel parece estar em ressonância com esses outros profetas, né, com Ageu, com Daniel. É, e ele vai falar desse templo do governo messiânico que viria lá no final né, do, dos tempos. Ele, Logo no verso 2 do capítulo 40, ele deixa isso é, bem claro, assim, a consonância né, com esses outros profetas que profetizaram nesse governo messiânico, no, no alto monte, né, num, num, num reino é, que se estenderia por todas as nações. Né, então, esse templo é chamado também, lá principalmente por Daniel, né, em dois capítulos de Daniel, ele é chamado de templo dos gentios, né? É, então, não só os judeus vão adorar ali, mas os gentios também. Então, isso aponta lá para o final. Né? E é o que a gente vai procurar descobrir aqui nessa lição. Muito bom. Professor, é, bem aqui na introdução, é, eu vou ler depois eu vou comentar, fazer um, um comentário aqui, dentro dessa lição, de uma linha do tempo, desde o tabernáculo até esse novo templo E a gente vai discutir muita coisa boa sobre isso aqui. Já falamos que a, a complexidade dessa lição porque há muitas controvérsias no meio teológico e isso traz confusão. A verdade, essas controvérsias, até um certo ponto, ela é boa, ela é boa, são boas porque abra a nossa mente com relação a pensamentos talvez a gente não tinha até então, mas se a gente é, é, pôr o coração nesses comentários e esquecer do que a Bíblia diz, do que está escrito na Bíblia, o perigo está aí. Então, por mais que a gente faça comentários, por mais que a gente traga uma visão nova do texto, nós não podemos sair do contexto bíblico, esse é, esse é o grande fator, porque uma vez que a gente deixa a palavra de Deus e agarra com comentários que são secundários, isso traz um prejuízo muito grande à, à, à obra de Deus, e é ruim. Sim, a gente deve priorizar o texto, né? o que, que o texto está dizendo, e aí é, assuntos secundários, né? é, vai haver controvérsias mesmo, e, e assim, é preciso haver respeito, né? respeito ao texto, e respeito ao, ao pensamento teológico, né, para você descobrir a verdade, você vai desenvolvendo teses, né, e vai especulando e até que o espírito te ilumine a verdade do texto, esse é o caminho mesmo, né, não tem outro jeito de, de fazer exegese, é desse jeito mesmo, né, então é é, é preciso muito respeito, né, ao ao pensador que está se debruçando sobre aquele texto, né? mas um respeito maior ainda ao texto. né? É, não colocar a sua impressão no texto, mas procurar é, extrair do texto qual que era a impressão do autor. né? Uhum. Isso é muito bom, professor, porque, acima de tudo, é, precisa ter o respeito. Precisa haver o respeito. Principalmente quando a gente vai discutir sobre a palavra de Deus, vai, vai trazer uma interpretação da Bíblia, a gente precisa ter muito respeito a pessoa que está comentando também, é claro que heresia nós não vamos concordar nunca. Heresia não tem conversa com a herege, mas do que diz respeito à interpretação do texto, a gente precisa ter o respeito nisso aí, tá? Mas herege não tem respeito nenhum não, herege não tem conversa com o lobo. Né? Aqueles, pontos, assim. aqueles pontos centrais não devem ser negociados, Exatamente. né? A divindade de Cristo... Né, a unidade da igreja, são, são pontos centrais, né, a comunhão dos santos, é, não, não dá para negociar com pontos centrais, né, mas pontos secundários a gente deve buscar descobrir a verdade né, e dentro do texto mesmo, né, não no que pensador A, B ou C diz, né o teólogo tal, né, a gente deve priorizar o texto. Muito bom. Vamos lá. Introdução. Depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém e Ezequiel, os oráculos divinos substituem as ameaças e castigos por bênçãos futuras. Estudamos na lição passada a restauração espiritual que o profeta anunciou para um futuro distante. Veremos a partir de agora o epílogo da revelação de Ezequiel. É longo e ocupa os capítulos 40 a 48. Mas o registro da volta da glória de Deus aparece, dois, aparece depois da descrição do templo, sendo partes da promessa, das promessas divinas de restauração. Bom, professor, deixa eu situar eh, os nossos irmãos, amigos, que estão tá sempre com a gente aí, e principalmente nessa lição que nós estamos falando de Ezequiel. Nós já, já estamos na 11 primeira lição, estudamos aí dez lições até agora, desde o primeiro capítulo. Agora chegamos ao capítulo 43 de Ezequiel Ainda tem mais 5 ou 6 a percorrer né? Até o 48 Considerando esse agora é, Deixa eu fazer uma linha do tempo Aqui é, do que nós falamos De templo dentro da palavra de Deus A nossa leitura diária E a gente tem feito alguns comentários aí Também da leitura diária é, De hoje Está falando da glória de Deus Se manifestou por ocasião da dedicação do tabernáculo Eu achei muito importante O comentarista remontar é, Êxodo 40, que é a conclusão daquele tabernáculo. O primeiro tempo que nós conhecemos assim da presença de Deus é o tabernáculo de Moisés, lá de Êxodo. Pouco tempo depois de ter saído lá do, do, do Egito, Deus então ordena a Moisés um tabernáculo que tem três divisões, né? A, a parte do pátio onde o povo reunia, depois o lugar santo e o santo dos santos. Ok. Depois desse tabernáculo, aí a gente sabe que é, passou um tempo, vieram ao período dos juízes, depois... Samuel foi o último dos juízes e o povo pede um rei. Veio Saul, depois Davi, Davi quis construir um templo, mas Deus não permitiu. Salomão constrói um templo. Um templo luxuoso, pomposo, enorme. E a glória de Deus passa a habitar naquele templo. Na inauguração a gente vê isso. No segundo o livro das crônicas, a gente vê isso. Esse templo ele foi destruído na invasão. Nós vemos aqui causa, nos pecados aqui, que Ezequiel mesmo citou. Ezequiel, Jeremias, Daniel. Esse templo é destruído. É, é reerguido depois de 70 anos, não com a mesma glória do, do primeiro. Nós estamos falando aqui de aparência. Na, era, no, no, na nossa época cristã, no ano 70, esse tempo é destruído, veio a ruína. Então o é, tempo o veio a ruína. Segundo, né, o segundo tempo veio a ruína. Isso. Destruído também. Destruído. Veio, veio a destruição. Agora, esse templo que Ezequiel fala, é um tempo que será reerguido lá no no início ali da grande tribulação, daqueles três primeiros anos ali de falsa paz então é esse templo que Ezequiel está falando mas a glória que ele está falando não é a mesma glória aqui de Deus no, no tabernáculo porque é que Deus se manifestava agora nesse templo do milênio o próprio Cristo vai estar presente é, é o ápice da glória de Deus, é a revelação máxima da glória de Deus eu estou falando isso aqui só para quem está ouvindo aí é, é entender o contexto da profecia de Ezequiel que isso aqui é muito sério é, é por aí né porque se você se você olhar essa profecia de Ezequiel e, e aplicar ela exclusivamente ao, ao templo de Zorobabel por exemplo hum. né é, você não viu ali a manifestação da glória como você viu no tabernáculo como você viu no templo de Salomão né Exato. os textos Exato. são claros né diz que é, os, os os, os sacerdotes que estavam lá dentro não, não, não aguentaram nem ficar ali, né? É, por causa do peso da glória. É, quem quem estava fora não conseguia entrar, né? Por causa do peso da glória, né? É, e aí é, você vê a, a, o templo de Zorobabel que seria a, a última casa que a Ageu fala, se você interpretar assim, aquele como sendo a última casa, você não vê essa mesma manifestação ali. E você não vê, é, nem em, em termos dimensionais, né, é, aquilo, aquele templo ali não chega nem perto desse que Ezequiel descreve. Né, é, vê que ele gasta pelo menos seis capítulos descrevendo com riqueza de detalhes o que tem ali e o que não tem. Né, é, tem algumas coisas que não aparecem ali que a gente sente falta né, dos, dos templos antigos. Né, é, então não dá para dizer que a última casa foi aquela de Zorobabel. Se você olhar é, para o que os textos estão dizendo, né, os textos proféticos com relação ao último templo. Né, não é, aqui, não é aquele, aquele que foi destruído no ano 70. Então tem um templo aí que vai, é, vai ter um protagonismo no cenário profético né, nos últimos dias e esse templo a gente não está vendo ele ainda. Né, mas ele vai existir. Né, ele vai... É, ele vai ser importante no desenrolar da, da, do calendário profético, da história profética aí né, narrada por esses profetas, Ezequiel, Daniel, Ageu, né, é, em consonância com, com esses textos, são, eles harmonizam entre si, né, falando desse último tempo. Bom professor, acho que quem está com a gente aqui já observou para que viemos hoje, né? Elas é são é. é. complexa, dificílima. O livro de Ezequiel é um dos mais temidos pelos estudiosos do Antigo Testamento por causa da complexidade, da figura de linguagem e uma série de fatores aí. Mas vamos lá. Sobre o que vem depois da restauração. Essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão da sua experiência no início de sua vocação, que ocupa todo o capítulo 1 A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. Então nós estamos remontando aqui a lição 4 e o capítulo 8. A linguagem é a mesma, é a mesma coisa, não muda. Agora, olha o que vem depois aí dessa restauração. Ponto 1, um, a porta oriental do templo. Ponto 2, três observações importantes. E ponto 3, as reminiscências. Então vamos lá, ponto 1, um, a porta oriental. Os capítulos 40 a 42 descrevem o complexo do templo com as suas áreas, os espaços e dimensões. Mas só no capítulo 43, do 1 ao 12, que a glória de Deus aparece. Na descrição do tempo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desse oráculo, lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente, e que seu retorno será pelo mesmo caminho. Esse caminho do Oriente tem uma importância muito grande nas profecias, né, professor? É, a gente vem comentando aí desde a primeira lição né a gente já deu é, alguns spoilers lá no no começo né desde a primeira dessa lição. glória retornando aí pelo mesmo caminho que ela foi né então é Ezequiel ele ele não deixa isso passar assim né despercebido ele está sempre frisando esse ponto né que quando ele lamentou a saída da glória ele foi descrevendo como aconteceu né? agora ele vem com a mesma riqueza de detalhes, descrevendo como a glória retorna. Né? Com a restauração de Israel, a restauração nacional, política, espiritual, né? essa glória retorna. Muito bom. Professor, essa porta oriental, por esse caminho do Oriente, também acontecerá a guerra do Gog Magog, né? a, a, o Armagedon, esse esse caminho aí, esse vale é muito extenso e a gente já falou muita coisa sobre ele também, mas eu estou falando da importância da profecia, que é por esse caminho também que o Espírito levou Ezequiel e ele viu as abominações do tempo. Sempre por ali. É. Sempre por ali, as visões quando Deus lá no capítulo primeiro depois, né, a, a primeira visão, depois aquela segunda visão sempre foi por ali. Né? E agora ele ele pelo mesmo caminho ele vê a glória retornando. Isso é muito interessante, né? Bom, eu vou falar isso aqui. Quem convive com esse amigo nosso aqui, que é um amigo hum. em comum, é, você vai lembrar, né? Isso deve ser importante, porque já tem algumas <risos> vezes aí que está frisando aí essa essa essa palavra aí a porta ou o caminho do Oriente. Vamos lá. Três observações importantes. Observe que a glória de Deus vinha do caminho do oriente, quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém Ele viu o afastamento da glória de Javé para o oriente como sinal da sua retirada do meio do povo O profeta já, vinha, já tinha visto isso na revelação inaugural Vou saltar um pouquinho aqui, é, é esse ser da visão do profeta com semelhança de um homem é o Messias pré-encarnado. Vimos a sua glória como a glória do Nigênio do Pai, cheio de graça e de verdade, quando veio ao mundo na plenitude dos tempos. É, nós estamos falando aqui dessas observações importantes, quer dizer que é ouvir um ser é, junto com a glória, ou a glória vinha descer é, nessa visão dele. E aqui o comentarista trouxe uma, uma interpretação ao texto que a gente já vinha falar disso aqui há um bom tempo, você mesmo já citou. Quem é esse ser? E esse caminho por onde ele vai passar para essa restauração dessa glória desse templo também. É, é. muito bom falar disso, né professor? Ele, ele, ele descreve né, é, esse homem, né, tem a aparência de homem e guia ele nessa visão né, do, do último templo. E sua voz é como voz de muitas águas, né, ele tem grande poder. Então é, são pontos que são frisados aqui. Né, que apontam para o Messias, que é esse rei esperado pelos judeus há muitos séculos até. Ele é né, esperado. E... Aqui só está sendo ressaltado né, a, a magnitude, né, o poder, né, e o, o, a majestade dele está né, sendo é, evidenciada aqui. Né, Ezequiel deixa alguns pontos aqui dessa majestade bem visíveis. Né, e... Isso, para um judeu que lê a profecia, isso dá esperança. Né? É, se você olhar hoje né, para um judeu mais ortodoxo, você vai ver que ele está vestido de preto. Né? Ele está de luto porque o templo foi destruído. Há quanto tempo esse cara está de luto? Né? É, mas é, ele, ele se porta, né, e ele, é, toda a sua teologia... Né, ela, ela tem esse pano de fundo da esperança da manifestação desse Messias, desse rei, né, desse filho de Davi. E, assim, é, textos como esse de Ezequiel acendem essa esperança de um jeito que é, um judeu pode ter certeza. Que, nas palavras do apóstolo Paulo aos romanos, né, Deus não rejeitou o seu povo. Né? É, pode confiar que as promessas de Deus vão, vão se cumprir. Né? E ali a gente, profecias como essa de Ezequiel, do 40 até o 48, né, o final do livro, a gente vê o, esse povo de Deus sendo restaurado e a gente se vê lá na profecia também. Isso é que é interessante. Né? E é por isso que aponta para o final mesmo, né? que estaremos todos é, participando né, dessa gloriosa esperança aí do reino do Messias. verdade. Ouvimos uma mensagem no último domingo agora, foi uma mensagem um tempo curto mas foi poderosa, exatamente sobre esses dois povos que são odiados, os judeus e a igreja, exatamente por essa complexidade de profecias e também pela promessa de Deus. Então, tudo que se opõe, tudo que se levanta contra Deus, não vai amar esses dois povos, nem os judeus e nem a igreja. Eu não estou falando nome de igreja, estou falando a igreja universal de Cristo, a igreja espalhada por todo o mundo. Bom, professor, antes da gente encerrar esse primeiro bloco aqui sobre as reminiscências, é, a, comuni, a comunicação profética e a estrutura dos discursos continuam na mesma forma da atividade profética de antes, ou seja, o profeta é levado em espírito. Ezequiel compara essa visão com a de sua primeira experiência como profeta. Estudamos na lição 4 que a glória de Javé se retirou do templo de Jerusalém como sinal da retirada de sua presença do meio do povo. Depois de 14 anos da destruição da cidade de santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém, no ano 25 o do nosso cativeiro, no princípio do ano, no décimo dia do mês. Olha que ele dá data. Estamos falando de 28 de abril de 573 ou 572 a.C. Essa é revelação é escatológica, não é para o contexto histórico em que vivia o profeta eu acho essa datação de Ezequiel extraordinária porque ele fala mês, ano, dia e, e, e assim, isso é impactante nessas né, profecias para exatamente a verificação ortodoxa do texto e essa verificação histórica isso é muito bom professor é, essa, essa datação aqui é muito precisa né? ele fala dia mês e ano né é, muito precisa, é, mas o, o texto original, ele, ele deixa alguns teólogos assim, né, em cima do muro, do que, é que ele está falando. Aqui, por exemplo, tem um, um, uma ocorrência única, né, que é o Rosh Hashanah, né, no princípio do ano, né, é traduzido assim, mas poderia ser traduzido no primeiro mês, né, é, agora, princípio do ano. O calendário judaico tem quatro. Né? Tem quatro anos novos. Né? Tem quatro, é, quatro marcas de ano novo né, no calendário judaico. E aí, qual deles que Ezequiel está falando? Né? É, grande parte dos teólogos acredita que ele está falando do mês de Nissan, né? que é o mês da Páscoa. E, portanto, esses eventos ocorreram nessa época. Né? Ezequiel está está nesse contexto de Páscoa, de preparação da Páscoa, e está no décimo dia, né? faltam três dias para começar a grande festividade mesmo, né? de fato, né? mas é, no décimo dia já se vive a Páscoa. Né? É, então, é, a, a maioria dos comentaristas acredita que é esse mês, é o mês de Nissan, né? que é, é um dos marcos de Ano Novo, né? de Rosh Hashanah, entre os judeus. Mas há outros que acreditam que ele está falando do mês de Tish, Tishrei, né? É, e aí já seria numa outra época do ano, né? Onde acontece é, um, uma outra festa também igualmente importante, né? Que é o Dia do Perdão, né? Que é o Yom Kippur. É, e é uma festa que fala de restauração. Então, é uma forte tendência, né? De bons teólogos de acreditar que Ezequiel está falando desse período porque você vê o contexto de Ezequiel 40 até o 43 que é esse texto aqui né é um contexto de restauração né de perdão então é, há essa divergência né ele está falando o ano é 3.188 do calendário judaico né que a gente vê aqui 573 antes de Cristo né é, mas aí o mês vai divergir aí, dependendo do, do ponto de vista, ou você está em outubro desse ano aí, né, ou você está em abril desse ano aí, né? se é Páscoa é abril, se é Yom Kippur é outubro, mais ou menos, né, trazendo para o nosso calendário, é, então é, essa divergência é, não, não, não traz grandes implicações para o texto, mas é interessante olhar com cuidado, não ficar cravando assim. Foi Porque aqui parece que o, o nosso comentarista seguiu o comentário de, de um erudito, né? é, Frederick, Bruce, F.F. Né? Bruce, né? é, faleceu em 1990, e ele, ele disse exatamente isso, né? ele cravou 28 de abril de 573, né? antes de Cristo. É, e parece que o comentarista seguiu esse comentário aí, é, mas isso não é consenso entre todos os eruditos, né? É, quando a gente fala de consenso, é bom lembrar, e é bom a gente sempre falar isso, porque há essas divergências minhas, principalmente na história. É, é, esse, esse, vamos falar assim, essa variação de cinco anos a mais ou a menos é muito comum na história, é muito comum. Mas quando tem essa datação aqui, por exemplo, você falou do calendário judaico aí, professor? É, a Páscoa é uma das festas mais importantes, ou se não a mais importante, né? Quando o povo sai do Egito e entra no deserto, a instituição da primeira festa ali foi a Páscoa. E Jesus morreu e ressuscitou também em uma comemoração dessa. Era a Páscoa. Então por isso tem essa corrente teológica muito forte. Mas realmente essa datação é importante, mas a datação em si não é o foco da profecia. O foco é a glória de Deus. Mas foi muito bom você fazer essa ressalva aí, porque tem essa linha teológica, essa corrente teológica aí, é, que deve ser considerada. Esse, o, o nosso comentarista da lição, que é um erudito também, né? ele acredita como, como o, o F. Bruce, né? que foi nesse mês de Nissan, né? e no dia 10, né? mas o ano é esse mesmo, 3.188, né? do calendário judaico. E assim é, é um dia importante, porque é, antecede a, a grande festa da Páscoa, né? e assim é o mesmo dia que a tradição... É, atribui que a Miriam morreu né? a, irmã, a irmã de Moisés teria falecido no dia 10 de Nissan né? então é, é uma data importante, uma data assim, é, significativa né? para o povo judeu né? e assim num contexto do texto ali também não, não prejudica porque pode, pode ter sido exatamente aí né? que Ezequiel foi levado em visão de novo para ver aquele novo templo e aqui isso remete a Páscoa também. É, eu estou tentando lembrar aqui, a gente está encerrando esse primeiro bloco aqui, mas eu estou eu ganhei um calendário judaico da irmã Egla, eu quero aqui fazer um agradecimento à irmã Egla, que foi do reverendo Reinaldo. O reverendo Reinaldo foi meu professor de grego e hebraico, principalmente o hebraico é, é, no, no curso teológico, Ele sabia tudo e mais um pouquinho, muito bom. E para quem não sabe, o calendário judaico hoje, hoje, o ano judaico hoje é o 5.782. Então você citou isso aí de 3.000 e pouco aí antes de Cristo. É bom a gente. É, isso é riqueza, tá, professor? Tem muita coisa que o pessoal pode pesquisar é de fontes seguras, né? Dá uma segurada aí, professor. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já já com o segundo bloco dessa lição. Você já percebeu a complexidade, mas é uma benção estudar a palavra de Deus. Voltamos já já.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 Estamos de volta com o segundo bloco dessa lição boa, complexa, maravilhosa, porque é a palavra de Deus, professor. Mas nós gastamos um tempo maior aí no primeiro bloco, exatamente para esclarecer essas profecias, a datação, esse contexto histórico e teológico, onde há muita divergência. Quando a gente fala de escatologia, eu sempre falo que, estudo escatologia há mais de 20 anos, escatologia é um campo minado. Você tem que saber onde pisa, tem que saber onde vai. Porque se você pisar no lugar errado, explode tudo e daí a pouco você... Você vai ficar enrolado nas palavras. É, é complicado. <risos> difícil. É. é difícil. Tem gente que acha muito fácil comentar a escatologia. Eu, eu, eu, eu fico assim... Bato pau para quem fala isso. Sabe? É fácil demais a escatologia. Eu não acho tão fácil assim. É. Professor, vamos lá. o capítulo 2 e o 3, a gente encerra essa lição. É, o templo do milênio. É, nós não vamos ler por questão de tempo, mas tem aqui um templo diferente, uma dispensação diferente, um ritual diferente e como explicar o sacrifício no milênio. Então vamos falar, um templo diferente. Não será o mesmo templo lá, o tabernáculo de Moisés, não será o templo de Salomão, não será o templo reformado e reconstruído por Zorobabel, não será o templo de Herodes, será um novo templo. Isso é fato, porque Ezequiel traz novas medidas, um novo vislumbrar eh, desse templo e uma glória diferente também que é o próprio Cristo. É. E, e, ele é diferente porque, né, a, a, além disso tudo aí, tem peças faltando. né? Uhum. É, faltando, assim, você uhum. né? vê o altar do incenso não está lá, uhum. o candelabro não está lá, uhum. né? é, o propiciatório não está lá. Uhum. E a gente, a gente sabe que isso tudo apontava para Cristo, então é, não está lá justificavelmente, né? não há mais necessidade, né, é, e assim, além, além disso, né, além dessas diferenças aí, você vê que Ezequiel gasta alguns capítulos dando detalhes, né, até de, de medidas, é, eu já vi uma dessas comparações aí de medição, um teólogo que chegou a, a, ao número de 80 quilômetros quadrados, esse, ele já pensou? Né? É, no capítulo 2 no verso 2 do capítulo 40 Ezequiel fala que ele é num, esse templo é num alto monte e ele e ele, é, ele tem uma aparência, um aspecto de uma cidade né? então uma cidade no alto do monte e isso tudo aí é o templo e isso tudo tem 80 quilômetros quadrados, isso é muito maior do que Jerusalém hoje É muito, muito, muito maior né? é, então esse templo o, essa última casa não caberia em Jerusalém hoje, né? É, então, do que que Ezequiel tá falando? É, tem muitas diferenças aí, né? E a gente precisa olhar com cuidado essas diferenças, né? É, a gente vai ter mais tempo na, na EBD, mas a gente não vai dar conta de, de, de falar de cada uma dessas diferenças aí do jeito que precisa falar, não. Professor, você me fez lembrar um negócio aqui. Não quer dizer que é isso, não, tá? deixar claro para quem tá ouvindo a gente aí, para quem sempre dá a honra de estar conosco, eu não estou dizendo que é isso, mas dá uma impressão da Nova Jerusalém. Não é? Aquela cidade que descia do céu, está ataviada, ataviada aí num, num bom um grego, um amarrada, enfeite, né? né? Amarrada. Está amarrada no céu e pairava sobre a Jerusalém terrestre. Rapaz, isso dá uma, isso dá uma, uma, uma ideia, isso vai... Isso mexe com é a imaginação do pregador, né? É interessante. Não estou dizendo que é isso não, tá? Totalmente diferente é. isso aqui. Mas, Mas se aqui quiser pensar, né? se quiser comparar os textos, compara o próprio Ezequiel, né? Capítulo uh -huh. é, 40 em, em diante. Uh -huh. E olha para os textos de Zacarias 14, por exemplo, né? Do verso 4 ao 10. Ezequiel, próprio Ezequiel, capítulo 17. Isaías, capítulo 2. Miqueias capítulo 4. Uhum. Né? Compara, com, compara essas descrições aí desse, uhum. desse novo templo, desse último templo Com a descrição de Ezequiel aqui em cap, no capítulo 43 uhum. Que né? vai, vai clarear um pouco mais Professor, e fechando aqui sobre esse, esse, um templo diferente Uma dispensação diferente A dispensação que nós estamos falando aí Do período do milênio, você não tem dúvida, né? Essa dispensação será do governo de Cristo na Terra Esse templo, a glória e esses utensílios que você identificou muito bem, que Ezequiel não os viu e mencionou que não estava lá, é exatamente porque... Uma forma da gente entender Levítico é olhando para Hebreus, a epístola aos Hebreus. é Levítico é a sombra e Hebreus é a realidade. Estou usando uma, uma, uma, uma figura de linguagem minha, tá? Levítico é a sombra, Hebreus é a realidade. Então, se você quer entender o que é o tabernáculo, o que é o sacrifício, o que é a oferta, olha em hebreu, você vai ver que o sacrifício é Cristo, a oferta é Cristo, e o tabernáculo, a morada é Cristo. E a glória que estava nesse tempo é o próprio Cristo também. Então, por isso que esses utensílios que não estavam nessa visão de Ezequiel, eles desaguam em Cristo. Cristo é a imagem real, o Cristo é a realidade dessas figuras que a gente vê lá em Levejo. Então, isso aí é a explicação mais clara que essa é impossível, né? Para que que precisa de um candelabro se a luz do mundo está lá, né? uhum. não, não faz sentido. Uhum. Né? É insignificante pra, é. a figura real. O que, que precisa do, do, do altar, do, do, do incenso lá, uhum. né? se, se a própria glória dele enche toda a terra? Né? Uhum. Não, não, não tem necessidade. O né? propiciatório nem se fala. Né? O sangue dele já foi ah. derramado, não para cobrir, né? mas para limpar né? todo o pecado. Então não faz mais sentido, né? Bom, professor, a, a, a lição é complexa, mas de uma riqueza extraordinária. Viu? Muito bom. Ó, nós já falamos que o tempo é diferente, que a dispensação é diferente o um milênio, isso aqui não tem discussão também, será um governo literal, real, de mil anos. O ritual também é diferente, professor, não vai haver aquela necessidade do sacrifício, porque isso já se completou e já se efetivou de forma é, eficaz em Cristo. E... Como é que explica esse sacrifício aí no milênio? Esse ponto aqui, eu corri aqui para a gente dar uma lida e discorrer isso aqui. O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição do sacrifício. Ezequiel 43, do 18 a 27. No sistema levítico, visto que, no sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito a eficácia do modelo mosaico, é, isso está em Hebreus 9, 10, de 9, 9 10 a 15, 10, de 1, 1 a 4 e depois do versículo 8. O apóstolo Paulo usa uma metáfora ou usa uma metafórica linguagem do sistema do sacrifício do Antigo Testamento para o culto e o serviço cristão. Isso ele fala em Romanos 12, 1 Coríntios 9 Filipenses 4. Mas existem diversas explicações para o sacrifício no milênio em Ezequiel. Uma delas é a principal considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor será celebrada no reino de meu Pai ou no reino de Deus. Há tanta divergência nisso aqui, professor? É. Mostra o Pai, isso aqui tem é. muita divergência, tá? É, no, no, na academia, né, tem pelo menos cinco formas de interpretar isso aí, pelo menos, né, é, mas algo comum nas né, cinco é é, interpretar de forma alegórica, metafórica, né? ou de forma literal. Né? Isso é comum nos cinco pontos de vista. Né? É, a, a tradição assembleiana, né? o pentecostalismo clássico assembleiano, dispensacionalista, né? que usa o um método histórico, crítico, né? para interpretar o texto, vai olhar para esse texto de forma literal. Então, é, o sacrifício ali é literal. E aí, como explicar isso? Poxa, se não tem aqueles utensílios porque apontavam para Cristo, por que, que vai ter sacrifício? Né? É, e aí, a explicação mais clássica é essa aqui: né? é um memorial. Está né? escrito que nós tomaremos, nós participaremos de uma ceia, né? com pão e vinho, lá na glória, com o Senhor, né? com o Pai, com. O pai, com né, diante de uma mesa, né, na presença dos santos. É, e enquanto esse dia não chega, a gente faz a mesma coisa aqui. Né? A gente participa da comunhão, do cálice, do pão, entre nós mesmos, né, enquanto a gente não participa lá com ele. É, mas uma coisa é memorial da outra. Né? É, e é, olha, é um memorial que aponta para o sacrifício de Cristo. Então, por que que esse outro memorial aí, né, do povo eleito, né, do povo judeu, é, também não não seria assim? Né? Então é um, é uma, uma posição aí mais literal do texto, porque é, o método utilizado para interpretar o texto não permite tornar alegórico um texto é, que evidentemente é literal. <risos> É, não, não, não, há, não há assim é, liberação para a gente fazer isso. Assim como a gente não pode pegar um texto que é uma parábola e transformar ele em literal. É uma parábola. Né? Então a gente não tem autorização para mudar a característica do texto. É, então esse texto aí é tradicionalmente interpretado assim. Né? E aí esse sacrifício seria explicado como um memorial uhum. né, do que Cristo fez. É interessante que hoje a igreja participa da ceia do Senhor como esse memorial, apontando para uma ceia que se cumprirá no reino do Senhor, no reino de Cristo. Isso é fato. Agora, hoje em dia, professor, há esse sacrifício em Israel? Eles continuam sacrificando, continuam mantendo esse, esse é, protótipo? Levístico? Não, porque não tem o templo, né? Então, olha que informação importante. Nesse templo, a gente já viu muitos estudiosos eruditos falar de forma tão literal quanto você acabou de citar aqui. A literalidade do texto, apontando exatamente para Cristo. Porque hoje eles não têm o Messias como seu Messias. Eles não têm Jesus como seu Messias. Então, quando isso esse, quando esse aqui se tornar literal na vida deles, isso vai ser um memorial, assim como a ceia é para nós hoje. Simples, né? Simples assim. Não tem tanta complicação assim. Professor, vamos encerrar. Nós temos pouquíssimos minutos, mas vamos falar sobre a santidade e a glória. A glória de Deus volta para o tempo. Isso aí porque apontando para o próprio Cristo, né? Você não tem dúvida também. Né? Ponto 2, a identidade do guia celestial. Já vimos que é o próprio Cristo. Esse ser que Ezequiel tem na visão. Você citou muito bem a aparência a descrição. E falando aí da santidade. Eu encerro aqui. Professor, a falta da santidade ou a falta de santidade provocou a retirada da glória de Deus do templo. A gente já viu aí o buraco lá no parede do templo, as abominações, os répteis, a gente já falou isso em lições anteriores. Agora, a purificação desse templo, esse período da grande tribulação, que é a purificação para o povo de Israel, a reconstrução ou a retomada desse novo templo, a glória de Deus fisicamente ali, que é o Cristo, a, o ápice da glória, Vamos falar dessa santidade, professor. Se o povo está em santidade, a glória permanece. É, a identidade do guia aí, né? Ele fala do meu trono, meus pés, né, minha glória, né? Então, meu santo nome. Então, a identidade de quem está guiando Ezequiel é o próprio Messias, né? É, e aí essa santidade para sempre aí é um marco, né? É o que vai marcar o retorno desse Messias, né? O povo o povo se arrepender num nível de de reconhecer né a sua falha é, e clamar pela misericórdia aí o Messias vem para libertar esse povo né e a partir daí esse povo é purificado né a cidade é pura o povo é puro tudo é purificado e aí daí em diante é santidade até o final Muito né bom. a santidade é a marca né de de daqueles que andam com Deus, né, e provam é, do que Ele fez né, na cruz, principalmente é, é, o resultado disso será sempre um caminho de santidade, né, de santificação, de pureza, e esse é esse o sentido aí desses oito últimos capítulos de Ezequiel, né? Professor, obrigado por hoje, tá? É isso. É Senhor, sempre falo. Nos despedimos aqui. E você ficou curioso com muita coisa que nós falamos aqui? Quero te convidar a participar dessa lição em uma das nossas igrejas, que geralmente acontece aos domingos de 8 às 10 da manhã. Você é o nosso convidado especial. Tenho certeza que você vai ser edificado pela palavra de Deus e essa palavra vai agregar muito à sua vida. Música